Oi gente, tudo bem? Eu sou a Fer Sanches do Estúdio Gaia e hoje eu estou aqui para convidar vocês para o Bellin Baby Academy. Um evento diferente de tudo que vocês já viram, com muita prática. Ele será em setembro em São Paulo e eu espero vocês lá.